Nosso terceiro dia de deserto e o passeio de hoje é um dos mais clássicos aqui da Atacama, que se chama Vale de la Luna ou Vale da Lua. E é um espaço gigante formado por pedras, dunas, sal, muito sal é, e minas desativadas. Então aqui a gente está na nossa primeira parada, que são as três Marias, aquelas esculturas ali atrás que foram feitas. Pela natureza mesmo, pelo vento e a razão da terra. E agora a gente vai ver outros pontos ainda hoje, nesse mesmo local. Outro passeio clássico também, que parece muito com esse, então por isso a gente não optou por fazer, é o Vale de la Muerte, que também é formado por pedras, é uma é, paisagem parecida com essa. E um ponto interessante daqui é que, por mais que vocês estejam vendo tipo, tudo inóspito, inclusive por isso que se chama Vale de la Luna, porque não tem vida aqui, e parece que é outro planeta, ou mesmo a lua, a própria superfície da lua. Mas antes, por incrível que pareça, era tudo mar. Isso aqui era tudo mar e isso aqui era o fundo do mar. Agora é assim. chegamos em uma das formações mais marcantes do vale que está aqui bem atrás de mim e se chama o anfiteatro. Ela se formou quando a placa tectônica subiu e uma coisa que eu ainda não falei pra vocês é que esse é um dos passeios mais baratos e mais rápidos. Ele custa 3 mil pesos, que é cerca de 16 reais e fica só a 20 km de São Pedro. Então é bem fácil de você fazer. Agora vamos para o próximo ponto. tá pra tipo 5 graus então fica bastante frio eu não sei se vocês perceberam